Então, eu acho que a grande questão que envolve toda essa briga, essa guerra, essa disputa que a gente vê entre Fórmula 1 e FIA atualmente, é uma questão que envolve o limite de até onde a FIA pode, de fato, atuar na Fórmula 1 sendo o órgão regulador da categoria. A FIA tem suas responsabilidades com a Fórmula 1, mas elas não envolvem você divulgar o calendário da categoria, elas não envolvem você falar o valor da categoria, quando você tem um acordo com a Fórmula 1 de 100 anos, de que a Fórmula 1 tem o direito próprio de negociar os seus direitos comerciais, é, e o Ben Sulayen, que é o presidente da FIA, tem ultrapassado esses limites, essas barreiras é, da Fórmula 1 nesses últimos tempos. Então é, é esse ponto que vai gerando todo esse atrito, todo esse desgaste entre Fórmula 1 e FIA, é, acho que você falou bem também do trabalho da FIA nos últimos anos, a gente teve um 2021 em que a FIA foi exigida a interferir muito nas corridas, porque as corridas tiveram muitos incidentes, tiveram muitas, muitos momentos em que precisavam de ação da FIA, é, e aí a gente pode contestar ou não as decisões que foram tomadas, mas de fato a gente teve normalmente respostas rápidas da direção de prova naquele momento, até o grande finale da temporada, toda aquela história do Michael e a FIA vem para um 2022 extremamente conservador, é, totalmente diferente do que a gente tinha visto antes, querendo, na verdade, se manter o mais afastada possível das corridas. É, e muitas vezes a gente viu decisões tomada de decisões lentas, é, decisões totalmente é, controversas e até difíceis de entender, acho que a principal pode ser até o título do Verstappen, que a gente não sabia de fato qual que ia ser a pontuação da corrida, a FIA demorou para esclarecer isso, o Verstappen nem comemorou direito o bicampeonato dele, foi uma cena completamente patética é, e que acaba ficando marcada na história né, do, do Verstappen, na história da Fórmula 1, que ele basicamente não comemorou o segundo título dele é, por conta de um erro da direção de prova, que não deixou claro qual que seria a pontuação dada ali. É, então tem um desgaste bem grande, é, acho que o desgaste que antes talvez ficasse só na pista, nas decisões durante os fins de semana de corrida, é, o Ben Sly começou a trazer para fora da pista recentemente. E não é nem só com essa declaração que ele vai se enfiar e, e, e querer opinar, uma, um assunto que ele não tem poder nenhum, que é a questão do valor da Fórmula 1, é, mas também quando a FIA começa a criar regras de uso de joias para os pilotos, é, começa agora mais recentemente a querer censurar e a querer saber antes tudo que os pilotos vão se manifestar durante fins de semanas de corrida. Então acho que tudo isso vai criando uma tensão que a gente deve ver escalar ainda mais durante essa temporada. É, acho que a, o aspecto Hamilton e FIA, por exemplo, é algo que a gente vai acompanhar ao longo de toda a temporada. Porque eu, pessoalmente, não imagino o Lewis Hamilton ficando quieto durante a temporada. Eu não imagino o Lewis Hamilton não fazendo suas manifestações ao longo do ano. Inclusive, me chocaria se isso acontecesse. Se a FIA, de fato, conseguisse censurar e calar o Lewis Hamilton. Acho que não vai acontecer. E se, de fato, eles conseguirem censurar o Hamilton dentro da Fórmula 1, eu acho que ele vai arranjar outras plataformas e outros meios de fazer as manifestações dele, de passar as mensagens que ele acha importante de fazer, porque ele ressalta isso... Praticamente toda oportunidade que ele tem de dar entrevista, ele ressalta esses aspectos uh, que ele acha importantes de igualdade social, igualdade racial, de direitos LGBTQIA+, das pautas ambientais, então uh, eu, eu não vejo isso acontecendo.